Oi gente, vamos falar um pouquinho da minha paixão e uma das minhas paixões micro tatu a micro tatu deu um bom esses dias que eu estou assim maravilhada eu acho que todo profissional precisa ter uma diversidade de procedimentos então micro pigmentador que só faz sobrancelha só vai vender sobrancelha se tiver então assim, faça olhos lábios e micro tatu micro tatu faz com que você não fique parada um minuto do seu dia. É um procedimento que não é tão caro quanto a micro, né? E traz um retorno financeiro legal. Então, eu vou te ensinar todas as técnicas, eu vou te ensinar os tipos de agulha, efeitos para traço do fine line e pinturas delicadas, porque a gente está falando aqui de desenho minimalista, né? Desenhos pequenos, frases pequenas, e eu vou te ensinar com muito carinho. Nesse curso a gente tem modelos, né? Porque eu quero que vocês saiam daqui depois dos treinos pronta para trabalhar. E é um chuchu, gente. É apaixonante. Nicotatu é tudo comigo, bonitinho e eu quero você aqui comigo no nossa Savoy College. Curso presencial, tá? Só presencial. A nossa voz só tem curso presencial. Um beijo!